Olá, hoje eu estarei jogando Rose Philip. vou criar uma nova conta Então, você está começando o seu próprio negócio, ótimo, nossa cooperação estava indo bem Agora quero ajudá-lo, pois já tenho mais experiência Ainda temos algumas questões antes de você seguir o seu próprio caminho, vamos lá Olhar em volta, tenho que passar o polegar, mova-se Dê um passeio pela casa, pesquise os objetos da missões e veja a parte inferior da tela. Aqui, ó, vamos olhar o que, que tem a casa, como que é nossa, a nossa casa é bonita. Vamos olhar a casa. Aqui, ó, na parte de baixo, onde está escrito banheiro, jogar o lixo fora. É a missão, o que, que você tem que estar tá realizando, as suas missões que você tem que estar tá realizando. Agora, vamos até o banheiro. Meio que eu estou me locomovendo para conseguir abrir a porta aí nós vamos o banheiro ali não é o banheiro aqui ó aqui é o banheiro não não é o banheiro também mas ali ó já tô vendo um lixo já vou já vou já vou descartar aquele lixo mas estamos na cozinha aí, ó. Tava indo pro banheiro, mas acabei achando a cozinha cheia de lixo. Então, já vou dar um pequeno amp aqui nela. Agora limpar a janela. É simples, é só você passar o dedo na janela, tá vendo? Você vai passando o dedo nela toda, você clica e passa o dedo. Aí ela limpa, ela fica brilhando. Aí, ó, de novo. Agora tá pedindo para mim fazer a missão no banheiro. Jogar o lixo fora. Tem um, li tem um lixo dentro do banheiro aí, ó. O banheiro. É o saco preto, vamos lá no banheiro. Tô entrando para conseguir remover o lixo. Algumas missões dirão, respe dirão respeito apenas os itens. É quando você estiver na sala certa, descobrirá rapidamente o que precisa ser feito. Nesse tipo de atividades, os itens são destacados com a cor laranja. Vamos ver Aí ó, no quarto, colocar os itens destacados São três itens que tá destacado Vamos lá até o quarto ver o que que eles estão pedindo que nós realize. Vamos ver Misericórdia, que bagunça Tudo jogado pro chão Levantar a cadeira Quando você levanta o item, os botões de navegação aparecem do lado direito você pode girar o item, colocá-lo de volta na posição original, se necessário. Agora vamos levantar a cadeira, posicionar ela na posição correta ali na escrivaninha, sei lá, o nome. O abajur também que está jogado, o quadro que está bagunçado, arrumar aquele quadro que está torto. Tenho que me aproximar um pouquinho mais. Aí, ó, tá Colocar um pouquinho mais pra cima Você passou de nível Nível 2 Próximo nível de experiência Toque para continuar Ganhei 10 moedinhas Parabéns Ganhei mais 10 moedinhas Agora de 2015 Você está recebendo o pedido Por concluir a sua missão os esfregões permitem limpar vários tipos de sujeira e remover teias de aranha. Use para fazer a sala voltar a brilhar com o seu brilho do passado. Aí, ó, peguei o esfregão, agora vou limpar a parede. Tô limpando o corredor aqui, ó. Tem quatro sujeiras. Vamos limpar. Ó, no, no, sei lá, quadro, espelho, não sei. A poça d'água ali no chão. Me limpar com esfregão Após direcionar determinados itens O atalho da sua categoria na loja Aparecerão ao lado direito da tela Use para montar Ou trocar itens rapidamente Por outro Vamos ver O que iremos fazer Corredor Substitua os itens destacados É a minha missão Eu tenho que substituir essa porta Hum vamos ver qual porta que eu estarei como ah, é que apareceu eu tenho que colocar a porta porta interiores ca, clássica ali ó tô riscando para vocês visualizar aonde aparece o nome da porta que eu tenho que colocar portas interiores clássica é a primeira ali ó tá 800 reais eu tô com 6 mil reais então dá de boa a dona da casa quer que eu coloque esta porta. Porta interiores clássica. Hum, vamos colocando. Comprar. Deixa eu ver aqui quais cores que tem. Eu quero colocar uma bem bonitinha. Aí vai essa preta? Pronto, ó, coloquei a porta. Agora eu tenho que limpar a sujeira do banheiro. Já entrei no banheiro, aqui ó, tem quatro sujeiras pra mim tá limpando, deixa eu ver a poça d'água, tinha escorrido pra fora, não sei se vocês lembram ali ó, a parede, em cima do negócio de tomar banho, ó o espelho, meu Deus do céu, que sujeira, creio, em cima do negócio de tomar banho também, deixa eu conseguir virar pra limpar ali ó, deixa eu passei. Ah. limpar tá, em cima do negócio banheiro montar o aquecedor suspenso ali ó, onde está em destaque aquela parte que está em destaque ali em amarelo já tem a, algumas peças tá vendo eu só vou comprar a parte do aquecedor suspenso curto é o nome que eu vou comprar o aquecedor suspenso curto. Aí. A montagem não é difícil. Tudo que você precisa é fazer, colocar os elementos em seus lugares e apertá-lo quando necessário. Os lugares que requer sua atenção são destacados. Toque para continuar. Aí, ó, vou colocar as peças, rosquear o os parafusinho novo nível ter nível 3 de experiência ganhei umas moedinha agora eu tenho que ir na sala de estar vamos ver quais minhas missões sala de estar limpar sujeira quarto sujeira e quarto passar gesso na parede bom então vamos lá fazer as missões aqui ó o quarto Vamos adentrar o quarto. No quarto disse que eu tenho que passar gesso na parede. Vamos ver vamos ver. Ó, a sujeira ali, já tô enxergando uma sujeira. Deixa eu limpar ela. Apesar que não era a função, né? Mas aqui ó, o buraco aqui que tem que passar o gesso com a espátula. Aí você clica na opção espátula para gesso, procure por rachaduras e buracos na parede e compre o gesso. Massa de gesso, 300 reais. Coloque o balde em um local conveniente. Olha outra sujeira ali embaixo. Olha outra sujeira ali embaixo. Deixa eu pegar agora um pouquinho de gesso. Colocar na minha espátula um pouquinho de gesso e passar no buraco Aí ó, tampamos o buraco Agora eu vou limpar aqui essa sujeira perto da, da estátua E vamos lá pra sala de estar, lá também tem três sujeiras pra limpar Aqui ó, entra na sala de estar nossa, a mesa suja aqui, a mesa suja. Deixa eu já limpar a mesa. Deixa eu ver o que mais. Ali a parede, aquela parece negócio branco na parede. Deixa eu me aproximar para conseguir limpar. E ali ó, em cima do fogão. Deixando tudo limpinho. Bom gente, está acabando. Não se esqueça de dar o like de se inscrever. Colocar aí se gostou e prontinho, você viu o pedido concluído.